Obrigado por terem vindo a esta sessão da madrugada Eu uh, quero apresentar o Mário Lúcio e o Afonso Cruz Começo pelo Mário Lúcio, é cantautor, é pintor, é poeta, político Foi ministro da cultura de Cabo Verde entre 2011 e 2016 É o autor uh, cabo-verdiano mais premiado internacionalmente Quanto a Afonso Cruz, nasceu na Figueira da Foz é escritor, foi ou é cineasta, não sabemos, é, fez filmes de animação, fez ilustração, foi designer uh, e é também músico. Tem uma crónica no JL, a Parallax, ganhou muitos prémios na escrita e na ilustração.